Como que surge essas coisas? Como que as pessoas falam essas coisas? Por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Por que ele falou aquilo? E assim por diante. Então você também tem a sua curiosidade. E você fica com medo de fazer uma terapia que é desconhecida. Mas quando você começa a pesquisar no YouTube, na internet. Fala com um, pergunta para o outro. Pede uma referência de um do outro. É, faz as suas consultas, suas pesquisas e acaba... Acaba definindo né? com quem você vai fazer uma terapia. Tem profissionais maravilhosos no Brasil. Poucos maravilhosos e muitos comerciais. Poucos maravilhosos e muitos comerciais. Porque eles fazem disso a profissão. Não é o amor pela atitude de ajudar o semelhante, às vezes. É pela profissão, pela rentabilidade. Pela forma empresarial de ganhar dinheiro Pela atitude financeira Tudo bem Comercial, né? Mas olha Não fique indeciso para fazer sua terapia Ou se ficar indeciso Tem vários elementos Que você pode fazer Você pode pesquisar na internet No Google O YouTube é um bom caminho hein? Depois você digita no Google lá Como surgiu a hipnose como funciona uma terapia de hipnose? Pergunta para alguém se já fez. Converse com as pessoas que você conhece. Faça sua pesquisa. Tira suas dúvidas. Veja as referências bibliográficas profissionais de quem vai atender você. Se ele tem algum material que mostra, que pode lhe ajudar a tirar as dúvidas. E assim vai respondendo devagar essa questão. Por que eu tenho medo de fazer hipnose? Por que você tem medo de fazer hipnose? A resposta é simples, né? Porque você não conhece. Infelizmente, não conhecemos tudo na vida, na é verdade? Nem a gente sabe como funciona o motor de um carro. Válvulas. Tem um carro de 8 válvulas, 16 válvulas, 2.0, não sei o que lá, popular. 1.0, é muita coisa para entender, na é verdade? como é construído um foguete, como é construído um navio, como são feitas pesquisas, Da onde surgiu a hipnose, até onde a hipnose vai. A hipnose é benéfica ou prejudicial? Só benéfica, prejudicial nunca é. Ninguém que mesmo que é hipnotizado de forma errada ou equivocada, ou colocado em vexame no meio da rua, não vai acontecer nada com essa pessoa. Ela só vai ficar mais curiosa ainda. Vai desenvolver dentro dela uma curiosidade maior. Então assim, uma terapia de hipnose só vai lhe beneficiar. Vai mudar os seus sentimentos que estão lá no campo do, do negativo para o positivo. Sentimentos e emoções negativas que são modificadas para o positivo. O cérebro não apaga nada. As emoções vêm desde a infância. Outro dia estava ouvindo um cientista falar que quando uma criança não é educada, por exemplo, um índio, né, não é educado para ler em português ele não sabe ler em português. Na verdade, ou quando ele é educado numa língua estrangeira, inglesa, ele não vai saber falar em português. As pessoas que são educadas numa língua, no Japão, na China, Afeganistão. Elas não vão poder ler em português, porque precisa-se é, ajustar, modelar o conhecimento através do alfabeto. Então, assim, a gente vai compreendendo as coisas de acordo com o que a gente conhece. Compreendendo as coisas na vida de acordo com o que a gente conhece. Você vai compreendendo a hipnose de acordo com o que você vai conhecendo. Tem pessoas que fazem pesquisa pelo WhatsApp... E depois de 3, 4 meses, depois de um mês, 6 meses, aí depois de pesquisar um monte, daí ela veio fazer terapia. Ou às vezes vem no impulso, decidiu mudar a vida dela completamente. Vou mudar, não, não aguento mais sofrer, não aguento mais ir na igreja tanta promessa que não se cumpre. Porque não se cumpre? Porque a promessa não existe, na não é verdade. Ou só existe a promessa. O que se cumpre é aquilo que você faz efetivamente a sua atitude é que faz a mudança a sua atitude é que faz a mudança a sua pesquisa, a sua coragem, a sua curiosidade é que faz as mudanças então assim, é uma coisa natural você não nasceu fumando você teve vontade de fumar quando no colégio apresentaram cigarro e tal, sei lá o que ou você não fumou, deu uma tragada e não gostou tem gente que deu uma tragada na maconha e não gostou? Tem gente que ficou na maconha e tal? Tem gente que deu um gole na bebida e ficou? Então eu gostaria de dizer para você que você está no caminho certo. Você está pesquisando, você está olhando. Deixe uma curtida no nosso canal. Se inscreva, faça perguntas. deixa embaixo do canal umas perguntas. Umas curiosidades aí. Eu vou responder. Vou ajudar você. Se a pergunta for boa, interessante, eu faço um vídeo. Se quiser, posso citar o seu nome. Se também, se não quiser, não cito. Outra coisa: as terapias não são gravadas sem autorização dos clientes ou pacientes. Não. A maioria é em curso, né? Em curso tem que trazer alguém. O aluno tem que trazer o psicólogo. O aluno tem que trazer alguém para fazer hipnose. Eu faço nele mesmo. E quando a pessoa fala assim, posso gravar a terapia? Pode, pega o celular e grava. Pega uma câmera atrás e grava. Tem gente que gosta disso, quer gravar, quer saber. Tem curiosidade, tá pagando, né? Está pagando e quer, quer gravar? Grava do jeito que ficou. Então, assim, nós temos vários simpósios, nós temos várias reuniões de, te, de hipnoterapeutas pelo Brasil, que acontece lá no Sul, Santa Catarina no Paraná, em Curitiba e a gente se reúne e faz essas coisas, fica conversando sobre isso, tirando dúvidas e vai se aperfeiçoando cada vez mais. Viaja fora do Brasil, outra num convite para aprender uma coisa nova, uma mudança. Nos Estados Unidos, por exemplo, a hipnose ela é, digamos que ela é setorizada ou ela é especializada, cada terapeuta de hipnose é especializado num, num assunto, por exemplo, tabagismo. E aqui a gente é clínico geral, a gente trata de tudo. O brasileiro tem que se virar. Chegou pra gente, a gente resolve. Porque a gente está acostumado a fazer isso. É o nosso processo, o procedimento nosso do Brasil. Sempre resolvendo tudo de uma vez só para poder ajudar a pessoa, para não fazer muitas sessões. Senão vai ficar fazendo psicoterapia. Não tem nada contra, a favor de psicoterapia, a favor de psicanálise. Depois de psicanálise, depois de psicoterapia, faça hipnose para resolver, para fechar.